Se as mudanças já são muito rápidas, imagine um cenário onde o 5G ainda vai dobrar essa velocidade, acelerar a um nível nunca antes visto. Um dos grandes impactos para compreender a revolução do 5G está na queda de uma das últimas barreiras que nós temos no mundo, que é a barreira do idioma. Imagina que com um ponto eletrônico você conversa em qualquer idioma com qualquer pessoa. Imagina o impacto na nossa vida pessoal e nos negócios. Transporta tudo isso para o mundo dos negócios, para o mundo B2B. Tudo será em tempo real, muito mais rápido, muito mais eficiente. Negócios a uma velocidade nunca antes experimentada. Portanto, a partir de agora, Todos nós somos pessoas de TI. Toda empresa, todo departamento é uma empresa de TI. Portanto, esse é o grande impacto do 5G e nós temos a obrigação de pensar no negócio. E deixamos para especialistas tomar em conta da estrutura.